Quero cumprimentar a todos os meus seguidores e a todos que estão assistindo esse momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje para vocês sobre um assunto que tem sido muito questionado, debatido, que tem sido o tema do momento dentro do, dentro do contexto pentecostal e evangélico, que é a hermenêutica pentecostal. Quando perguntam para alguém ou para algum estudioso ou até para algum teólogo sobre a hermenêutica pentecostal, é algo novo, algo ainda que está sendo debatido. Porém, dentro do universo teológico norte-americano, já tem mais de, vamos dizer assim, quase 500 a 600 anos de discussão desse assunto. Esse assunto começou a ser discutido a partir aí, quem sabe já há uns 400 a 600 anos dentro do contexto norte-americano, dentro do contexto também é, europeu a partir da Inglaterra e outros países. Já agora na América Latina nós vamos ter alguns expoentes é, explorando o assunto, né, como o Dr Bernardo Campos do Chile, que é um expoente do assunto, Vamos ter alguns expoentes nacionais aqui no nosso solo brasileiro que já estão também tratando do assunto dentro do transcorrer dos últimos oito anos. Já começou a ser fomentado e alguns teólogos brasileiros como Kenner Terra, como David Mesquiate como também César Moisés... É, e não só esses, mas também posso colocar aqui Gutierrez, Siqueira Fernandes, um outro grande expoente dessa área e outros que têm trabalhado de uma forma ou outra nessa perspectiva e pesquisa. Nós, é, ao, para alcançar esta proposta e vir a subtrair as dúvidas e a muitas é, interrogações que surgem sobre esse assunto, nós propomos construir uma obra para tratar sobre a hermenêutica pentecostal. E vamos então falar sobre as raízes pentecostais. O que são as raízes pentecostais? aonde surgiu o pentecostalismo? O pentecostalismo não surgiu lá na Rua Azusa. O pentecostalismo surgiu lá no século XVII. Sim, antes ainda... É, do movimento denominado é, Hollens Movement o movimento de santidade antes do movimento de santidade nós já tínhamos o pentecostalismo também é, temos, temos que pensar ou nos reportar ao Kiyuzik Movement Kiyuzik movimento também foi um dos originadores do pentecostalismo também temos o movimento é, outros movimentos que surgiram no país de Gales, eh, que foram contribuidores para a expansão e a difusão do pentecostalismo. Aí vamos ter também a contribuição eh, do, do próprio eh, teor, de algumas propostas de alguns teólogos que estavam ali de, eh, dentro daquele, de, dessa proposta, como os quakers, como também eh, podemos citar aqui o próprio Instituto Mude, que foi um referencial, e outros é, teólogos, e outros estudiosos, e outros envolvidos nesse contexto, é, que deram, foram os propulsores para poder é, su fazer surgir a, o pentecostalismo de uma forma ainda muito mais global, muito mais difusora, e, e vindo a chegar, inclusive, mais tarde, na pessoa, então, do Charles Farhan, que foi o mentor e, e também aquele que levou toda a, a chama pentecostal para ao conhecimento de William Seymour, que então foi o grande impulsionador do, seco, do pentecostalismo moderno a partir do século XIX, os princípios do século XIX, e aí então houve essa expansão missiológica do é, pentecostalismo e dentro dessa obra de Hermenêutica Pentecostal, nós também temos que pensar os métodos, como é que o pentecostal interpreta as escrituras e como que é trabalhado toda uma exposição e toda uma interpretação dos textos sagrados qual é a teologia pentecostal, aí está dentro dos fundamentos da hermenêutica pentecostal, e também temos que trabalhar a epistemologia, qual é o conhecimento, quais é as fontes basilares de conhecimento, de aferição, de análise, de, de perspectiva, de pressupostos que vão se subtraindo, que vão se expandindo, que vão se exaurindo, se extraindo do texto, para a formação de todo um arcabouço de um conteúdo de esfera pentecostal, para virmos assim a tratar o assunto, eh, não só na exposição bíblica, mas também nos debates, mas também nas argumentações, nas construções de teses, de trabalhos, de artigos, e para podermos manifestar, defender a nossa fé pentecostal com muito mais substancialidade. É isso que nós tínhamos para então nesta pequena é, vamos dizer assim exposição sobre o assunto estarmos tratando nesta tarde e desejando a todos que a cada dia estejam conosco para juntos conseguirmos alcançar maior conhecimento.